Oi, Gestão da Paisagem, vamos conhecer as várzeas. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguinetto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. A gente está vendo o caminho das águas descendo a rua, chegando no fundo do vale, chegando na várzea. Vamos para um outro lugar para conhecer é, o acúmulo da água na várzea e entender algumas coisas. Então, a água precisa infiltrar no solo. Lá no fundo da, do vale, lá na várzea, acontecem algumas coisas. Uma das coisas, a água está infiltrando, mas ela encontra o lençol freático, que está muito perto. O que, que é o lençol freático? É o acúmulo da água né, na porosidade que tem ali no solo. Então, ela expulsa o ar e fica só a água embaixo. Então, esse nível de água embaixo é o lençol freático. E esse nível vai descendo até o nível do rio, então essa água que vai se acumulando aqui com a infiltração nas montanhas e, e, e na declividade do terreno, essa água que vai infiltrando vai formando o lençol freático e o lençol freático vai sair em algum momento lá no rio ou numa, numa, numa lagoa, num lago ou numa mina d'água ou alguma coisa assim. Né? Então se está correndo ali no rio e tem muita chuva, o nível do rio sobe e, portanto, o nível do lençol freático acaba subindo também. Quando chega o momento de toda a porosidade desse solo estar sendo é, ocupada pela água, já não tem mais como a água entrar e, a partir daí, a água começa a se elevar. Então, no fundo do vale, é, isso a gente vai ver aqui, o, o antigo braço de rio que passava pelo lugar deixou uma cava, né, uma parte mais abaulada para baixo, que era onde o rio passava antigamente. Então, na hora que o, o rio sobe, não tem mais a possibilidade de infiltração, ou a argila está formada ali, a porosidade é muito pequena, demora para infiltrar essa água, a gente vai ter acúmulo de água nesses baixios né? e acúmulo de água na várzea. A várzea é o leito temporário de um rio durante as águas. Né? É um processo natural. E aí o que a gente faz? A gente vem e aterra o lugar, ou muitas vezes antes de aterrar, a gente vai e constrói as casas em lugares que antes eram braço de, de rio. Então lá na região de São Paulo, lá na beira do, do Tietê, Tamanduatei e tudo mais, o que aconteceu é que anos, décadas atrás, construíram-se... É, casas nessas, nessas antigas curvas de rio, né, sem fazer a elevação desse, desse patamar. De maneira que na hora que o rio começa a encher, não dá outra, vai alagar mesmo, e a resolução disso é muito mais complicada. Agora a gente continua reproduzindo esses mesmos velhos erros, e agora acrescentando mais um erro, que é chegar e tirar a, o solo da montanha e levar ele para a várzea e aterrar a várzea. Na hora que você aterra a várzea, você está aterrando também todo um conjunto, todo, todo um, um, um, um, um ecossistema que funciona como... são os brejos, né? Que ele funciona como uma grande esponja para reter essa água e ao mesmo tempo essa esponja esse ecossistema de brejo, ele vai funcionar como um, um retentor de partículas, então vai funcionar também como um filtro dessa água. Na hora que a gente chega e aterra esse lugar, a gente está só ampliando os problemas que a gente vai ter ali na frente. Porque uma vez que você aumentou a quantidade de terra na, nessa várzea, na hora que o rio quiser subir, ele já não pode mais chegar nessa várzea. Logo, ele vai começar a encher mais para a parte de cima, porque agora a água já não consegue vazar. Tudo bem? Mas isso a gente vai ver eventualmente em outro momento. Vamos ver e entender a várzea. Bom, bom. No fundo dessa mata ciliar passa o rio Sapucaí. Então, vamos entender um pouco como é que acontecem as enchentes e a gente pode ver, eu estou do lado da, da captação de água, e a gente está vendo aqui na, na beira do Sapucaí, um lago, uma lagoa que se formou por conta das chuvas. Como é que acontece isso? O rio, no seu leito normal, ele vai estabelecendo meandros quando chega na planície. E esses meandros, por conta mesmo da dinâmica do rio, eles vão mudando de um lado para o outro, e quando o rio muda o seu lugar, ele deixa para trás uma das curvas desse rio, que é o que a gente pode ver por aqui. Ó. Então, o rio passava por aqui, dava volta, chegava lá para o fundo e voltava outra vez para o seu leito. Com o passar do tempo, o rio se afastou e deixou esse leito vazio que está um pouco abaixo do nível do restante do terreno em volta. Nessa área um pouco mais queimada, que parece queimada, na verdade aqui também encheu de água esses dias e quando a água desceu os sedimentos ficaram por cima das folhas, então dá essa cor né, marrom na vegetação. Mas na verdade foi o sedimento né, que, que chegou, essa vegetação não está morta, não é capim, foi o sedimento que depositou nas folhas. Então o que é que está acontecendo aqui? Quando chove demais na cabeceira e não tem como reter essa água na cabeceira, o que tiver de água ela desce direto porque não está infiltrando. Então aumenta o volume de água que chega na calha do rio. Com muita chuva, o normal do rio é subir e na hora que ele sobe ele sai do seu leito é, normal e vai ganhar as margens que estão do lado, a planície que está do lado que é a várzea. Então, a várzea é um leito temporário desse rio durante a época das águas, isso é natural. O que acontece, e aí tem mais um quê, né? no fundo de vale, em algumas partes do, do rio, mais próximo do rio, a gente vai ter sedimento mais arenoso, sedimento é, maior, mais pesado, que quando a água eleva, ele vai depositar esse sedimento mais pesado próximo da margem, que está lá atrás. Mais afastado da margem do rio, vai acontecer a deposição de sedimentos mais finos, que são as argilas. Então, nesse lugar aqui que a gente está, é um pouco mais distante da calha do rio, é um terreno que tem um pouco mais de argila e a gente já viu que a argila, a porosidade é menor então a água demora mais para infiltrar que é o que está acontecendo ali ó. a água que estava acumulada mais próxima do leito ela já conseguiu infiltrar e voltou para o leito porque o, o, o nível do rio já baixou então essa água pode sair desse outro lado o terreno é um pouco mais argiloso está um pouco mais distante da margem do rio e essa água permanece. Né? Como um terreno mais argiloso ele demora mais para infiltrar a água, então a gente tem, nas cidades onde está tudo impermeabilizado, a água já não está penetrando no solo, logo ela escorre pela superfície que está impermeabilizada. O que, que é impermeabilizar? É construir a casa, né? é, é, é colocar cimento em todo o terreno, é asfaltar toda a rua de maneira que a gente impede que a água penetre no solo. Na hora que a água não consegue penetrar no solo, ela vai escorrer pelo caminho mais fácil. Então, ela vai descer pelas galerias, ela vai descer é, pelas ruas e vai se acumular no fundo dos vales. As nossas cidades, não raro, elas foram ocupando esses lugares de baixio, né, dentro da várzea, que é a mesma coisa que acontece aqui. Né? E na hora que ela ocupa esses baixios e chove um pouco mais, é inevitável que aconteça o alagamento. Já sabendo disso, né, a gente continua ocupando a margem do rio, só que agora a gente faz né, o terreno um pouco mais elevado, que é para evitar que essa água invada as casas. Mas está resolvendo o problema? Não está resolvendo o problema e está complicando e achando mais um problema para o futuro. Um dia depois, nós estamos aqui no mesmo lugar, a gente percebe que a água já baixou um pouco, mas continua ali ainda na várzea. É, isso é indicativo de que de um lado o, o rio deve ter baixado, né? rebaixou um pouco o lençol freático e a água está escorrendo. E aí a gente fica sem saber se é mais arenoso ou mais argiloso, mas está com cara de ser mais argiloso, porque a água está demorando um tempo, já faz 24 horas que nós passamos por aqui, então a, a capacidade de infiltração dessa água está sendo pequena, a drenagem dessa água para o ribeirão está sendo pequena, então é indicativo de um solo mais argiloso. Ou então o nível do lençol freático muito alto, que seria mais ou menos perto do nível do rio. Como já tem dois dias que não chove, o rio já deve ter escoado o excesso de água, então fica a ideia de que aqui deve ser mais argiloso. Então por hoje é isso, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Se tiver interessante ou auxiliando em alguma coisa, compartilha com os amigos, dá um joinha, um like, um gostei. Né? Se tiver perguntas, manda aí para gente. É, se você quiser... É anotar ou fazer algum vídeo aí da sua região, contando sobre essas coisas todas que a gente está falando, manda para a gente, de repente a gente usa aqui no canal para exemplificar melhor as coisas. Tudo bem? Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!